A cada dia, há uma equipa que trabalha na regulação do setor do medicamento e dos produtos de saúde. No Infarmed. Seguindo elevados padrões de proteção de saúde pública, garantindo o acesso dos profissionais de saúde e dos cidadãos a medicamentos e produtos de saúde de qualidade, eficazes e seguros. No Infarmed, protegemos a saúde pública. Existimos por si por um serviço público de qualidade. O Infarmed é a Autoridade Nacional de Medicamento e Produtos de Saúde que, sob a tutela do Ministério da Saúde, avalia, autoriza e controla os medicamentos. Intervém ainda na investigação Avaliação, registro e supervisão do mercado dos produtos de saúde, nomeadamente dispositivos médicos e produtos cosméticos e de higiene corporal. O Infarmed intervém na avaliação de qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos e na aplicação das boas práticas clínicas durante a realização dos ensaios clínicos. Licencia e inspeciona a atividade farmacêutica, Incluindo fabricantes, distribuidores e farmácias. Comprova a qualidade dos medicamentos e dos produtos de saúde, recolhendo amostras em todo o circuito para análise no seu laboratório, que integra a rede de laboratórios oficiais de controle do Conselho da Europa. É responsável pelo Sistema Nacional de Farmacovigilância. Vigilância que recolhe e avalia as reações adversas a medicamentos e integra a rede EudraVigilance para uma rápida partilha de informação de segurança à escala europeia. E pelo Sistema Nacional de Vigilância de Dispositivos Médicos, que recolhe e divulga informação sobre os incidentes com dispositivos médicos. Ao Infarmer. Compete ainda a avaliação da mais-valia de medicamentos quanto ao seu valor terapêutico e vantagem económica com vista à sua comparticipação, bem como a monitorização do acesso e da utilização dos medicamentos e produtos de saúde. É compromisso do Infarmed promover o acesso dos profissionais de saúde e dos cidadãos à informação necessária para o uso racional dos medicamentos e produtos de saúde.